she oh, should know but that but day about to it up with that to up with my name. Who is the toaster? Pessoas bem com vocês então hoje eu vou fazer tô aqui toda enfeitada ó. Uh, com uma bandana de pipoquinha aqui e uma blusa de tacos porque hoje a gente vai cozinhar então, eu fui lá no supermercado e encontrei esse negócio aqui então muitas pessoas já fez vídeo fazendo pop cooking é aqui do japão tem vários ali tipo no supermercado então por que não comprar né e o pop cooking de hoje é de takoyaki a comida que eu mais amo no universo tá falando que tem que aqui ó maiososu ajin quer dizer que é de e eu não sou muito não gosto muito de maionese eu não sei se é sabado então vou dar graças a Deus que eu sei de todas essas instruções aqui ó porque tá tudo japonês eu sou japonesa eu tô tentando que eu já fiz takoyaki então tem que começar a tomar e esse aqui é o taco eu vou fazer o taco vamos pegar água vocês não tem a noção de como eu tô feliz fazendo isso, meu Deus. Assim, criança. É bem bonitinho que ele separa os lugares assim, ó. música, estrela. E aqui tem um taco. Parece mais minhocas do que um taco, né? Primeiro eu vou colocar esse potinho, essa sacolinha aqui, que tá falando que é o KID. KID é... é... é... é... é... é, é massa. Ele vai colocar toda a farinha. Vamos pro terceiro passo que eu errei aqui. Esse aqui é o de água... Que transbordou Aí depois eu misturo Eu acho, né? É salgado Você perguntou Você não leu lá na caixinha? Você não lê japonês? Você não leu aqui, ó Não tá escrito Tá escrito que é maio sol, de... Tá bom, isso aí é Falando que é de maionese Então nada que coloca no doce, né? Contém maionese Então dá pra saber que é salgado Vou usar outro recipiente Porque eu caguei com o que é pra pegar Na mão esse troço Colocar aqui Nesse negócio de tacô, nessa forminha de tacô. Tipo, tava bem cocô antes, né? E agora tá mais... Tipo, agora tá mais diarreia <risos> Mas ó, separei Amassa do takoyaki E colocar os takoyakizinhos, as minhocas Coloquei minhas minhocas Agora tem que colocar 40 minutos no micro-ondas tá <risos> Enquanto que o meu takoyaki tá ali no microondas Agora, tem que fazer o soço Eita, vou... Tem que fazer esse daqui, que é o molho. Que também é salgado Achei que era chocolate. Tudo eu Achei que era doce. Hein? Hum, gostoso. É a parte que eu é mais gosto. Só o molho do takoyaki. E o tacoyaki. Não precisa de maionese, não precisa de mais, nada. Então o molho é escuro assim mesmo. Parece o shoyu. Só que ele é um pouco mais doce do que o shoyu. O shoyu é mais saudável O takoyaki ficou pronto. Só que não. Aí agora eu tenho que virar ele. Porque quando a gente faz o de verdade, ele vai fritando. A gente vai virando. Pra ele ficar bolotinha Agora como vira, eu nunca sei Porque aqueles carinha faz muito bem E eu não sei fazer como. Esses aqui são que eu virei, ó esse aqui E esse aqui que eu ainda não virei Agora eu vou deixar mais 30 minutos No microondas E ficou pronto aqui os aqui. Olha só que bonitinho <risos> o tamanho do prato, o tamanho do negócio Aqui os aqui. agora eu vou colocar o molho Perdeza do negócio Agora é a hora da gana... Eu fazer Que não cai, né? No caso aqui. Esse é meu taca -taca. E essa é a maionese que eu tentei colocar, mas... E daí eu ainda improviso nesse, nesse, tipo assim... Parece mais um assassinato, mas eu tentei fazer, tipo, um prato de chefe. Não deu certo. Agora vamos experimentar. Eu vou ver como ficou. Então eu vou experimentar com um pouco de maionese mesmo, não gostando. Parece goma. Agora sem nada, só com molho. Parece goma mesmo. Eu prefiro sem molho. O molho é maravilhoso, mas... Mas eu não faria de novo, não compraria de novo Então, acho que o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Desse taco, que na verdade não tem gosto de taco gosto de nada Se vocês tenham gostado do vídeo, dá um like se você gostou de takoyaki Se você tiver um takoyaki assim, ó De fazer esse takoyaki aqui, não recomendo Com Recomendo você comprar um takoyaki de verdade Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá um joinha, se aqui no canal Comente um aqui embaixo se você quer mais vídeo assim Tipo, comidinha, esse assim, pop cooking Porque eu tenho mais um e eu vou gravar pra vocês, ó Já tô do spoiler Tchau! Eu ia levar pra minha mãe, minha mãe comer, mãe. Acabou. Acho que eu vou levar a maionese pra ela.